Fala, galera! Esse é mais um vídeo do Elefante Literário. É, hoje eu vou falar sobre um livro que é o segundo livro que eu... Acho que é o segundo livro dela, da autora, C.J. Tudor, que é o livro O Que Aconteceu Com N. O primeiro livro da autora que eu li foi O Homem de Giz. Eu não lembro se eu li... Ah, não. Retrasar, acho que foi 2018, 2017. E foi um livro que eu não gostei tanto. Vamos ver se esse aqui se sai um pouquinho melhor pra mim. Então aqui a gente vai conhecer Joe Thorne, que é um cara que à primeira vista ele é meio ranzinza, estúpido, muito sarcástico e tudo mais. A gente não, meio que, né, não gosta muito dele. Pelo menos eu não gostei muito dele no começo, não. E a gente vai ver que ele é um, um homem viciado em jogos, é, em bebida, ele bebe muito o, o dia inteiro. Nossa, e quando ele era adolescente, a irmãzinha dele desapareceu, N, né, que é justamente o que a gente vai tentar descobrir aqui. E ela volta 48 horas depois, eu acho. Ela volta, ela desaparece, e depois ela aparece, só que alguma coisa tá estranha. A circunstância na qual a gente conhece Joe é porque ele volta pra cidade na qual ele cresceu, Arne Hill, pra ser professora da escola. Mas isso não é tipo, ah, só vou voltar aqui de boa e tudo. Teve um assassinato, na cidade lá num, num chalé brutal em condições estranhas e ele volta para buscar mais respostas sobre isso porque também ele recebe um e-mail dizendo que está acontecendo tudo de novo então ele fica com essa pulga atrás da orelha né e volta para a cidade para descobrir o que é que tá acontecendo de novo isso porque esse assassinato que teve em Arne Hill agora né recentemente morreu a criança e a mãe dele foram assassinados não se sabe né esse, esse menino ele tinha desaparecido pouco tempo antes e reaparecido 24 horas depois, e ele também estava um pouco estranho. E logo depois morreu, né? Então tem alguma coisa a ver aí nessa história. Ao longo da história a gente vai conhecendo um pouquinho mais de Joe, o passado dele, as relações deles com os amigos antigos ali na cidade, com a família, com que pessoas ele está relacionado e isso é muito importante para a gente pegar uma visão geral assim da história do que é está que acontecendo com ele e com a cidade. Além do e-mail que ele recebe lá no começo, tem outros motivos, né, pelos quais ele voltou para a cidade, né, coisas que ele quer resolver e isso é uma coisa legal porque dá tipo, um novo caminho para a história, assim, para a gente não ficar focado numa coisa só. É legal conhecer o passado dele, ver todas as tretas que teve, o que é que ele está tentando resolver, né? os problemas que são coisas bem bem bem pesadas assim vale lembrar que N teoricamente pelo que a gente sabe pelo que ele conta do que ele lembra só que já pode perceber que ele não é confiável né por bebê e tudo mais a gente não sabe se ele estava né, com a consciência 100% lúcida o tempo todo o tempo da vida dele pelo que a gente sabe, foi um, um acidente que ela morreu, num acidente de carro, pelo que conta. E a gente não sabe, de fato, o que aconteceu ainda. Até, tipo, sei lá, metade do livro, a gente fica, de fato, querendo realmente saber o que é que tá acontecendo ali naquela cidade, aquela pulguinha atrás da orelha. Uma coisa legal da gente ver é a interação de Joe nessa escola, né, que foi história... a história. Ah, a escola que ele estudou na infância e na qual ele está ensinando agora, porque ele conhece outros professores, tem umas conversas bem interessantes com algumas das pessoas, é, coisas do passado dele são trazidas à tona também por outros personagens, e isso é legal de ver tipo, ele meio se desestabilizando, as, as pessoas meio que descobrindo o que, é que ele está fazendo ali, e também ele se encontrando com esses amigos do passado dele, dos quais ele nunca gostou na infância, mas ele era uma criança muito excluída, tipo assim, muito reservada, e ele tava meio que atrás de se enturmar, né? Então ele meio que aceitou fazer parte desse grupinho de, de amigos que não tinha as melhores pessoas que ele poderia escolher pra né, se acompanhar. E essas companhias são realmente, né, aquelas amizades tóxicas que ele não devia nem ter chegado perto daqueles. Falando em amizade tóxica, temos um padrão aqui, né, nesse canal. Se você ainda não assistiu o vídeo de A Última festa eu vou deixar os cards aqui nos cards aqui em cima pra você assistir também, porque tem umas amizades que não vale nem a pena chegar perto lá também. Não sei se o destino quer me dizer alguma coisa eu me livre, né? Agora sim, Joe, ele não fala sobre seus sentimentos, sobre as coisas que ele quer, né, fazer da vida dele, tipo assim, ele não deixa claro nem pro leitor o que ele quer resolver. Tá entendendo? Então fica difícil a gente ajudar ele. E apesar de conhecer ele, né? Tipo assim. Por cima, é difícil empatizar com uma criatura dessa, porque, né, não dei nada pra pessoa, a pessoa vai poder ajudar com okay. Aos poucos, alguns personagens novos vão aparecendo e a gente vai tendo pistas do que é que pode ter acontecido. E a gente também vai descobrindo coisas sobre as crianças que desapareceram, que pode ter alguma coisa a ver com a mina da cidade, né, que eu não falei antes. Mas a mina lá de Arne Hill, antigamente, era tipo fonte de renda para quase todas as pessoas, era meio que o que movia a cidade, tá entendendo? E isso tem muito a ver com a história, porque quando criança, eles, enfim, iam lá explorar, não sei o que, parece que eles descobriram as coisas. Coisas fantasmagóricas, sombrias. A partir de certo momento no livro, o autor vai colocando uns, um, uns elementos sobrenaturais, né, umas coisas. Um, mete um pezinho ali no horror, que não é bem horror, na verdade, mas bota o pé lá pra gente meio que se situar em outro ambiente. E isso traz algumas cenas muito boas, algumas cenas. Assim, que, de tirar o fôlego, principalmente nos momentos que eles eram crianças, quando a gente conhece de fato. Apesar disso, eu achei um pouquinho aleatório, tipo assim, essa questão sobrenatural, porque tava tudo real, tipo, 100% real. Do nada, uma coisa, tipo assim, misteriosa, que você, você percebe que não é desse mundo, que é uma coisa que tem a ver com lendas e mistérios, enfim, de outras. De outros... Em outras realidades, que eu não estava preparado para isso. Agora, nos próximos livros da autor que eu vou ler, eu vou me preparar, sabendo que as coisas não são bem o que parece. Eu achei que essas lendas, essas coisas ficaram pouco explicadas, e no final das contas, eu ainda não sei de fato o que é que aconteceu com ele. Eu tô querendo saber se alguém sabe 100%, assim, bem explicadinho. Me deixa aqui nos comentários para eu saber, porque eu tô meio voando ainda apesar disso esse livro aqui foi um livro que eu li muito mais rápido do que o Homem de Giz e foi um livro que eu consegui é, entrar na história muito mais fácil também não sei se é porque eu estava com a cabeça mais aberta mais tranquila sem nenhuma expectativa porque ele estava aqui né de tanto parado o livro e eu peguei assim como quem não quer nada, mas foi um livro que eu, de fato, gostei bem mais do que O Homem de Giz. Se você já leu o que aconteceu com ele, descobriu o que aconteceu, deixa aqui nos comentários, você leu algum outro livro da autora, se gostou de o Homem de Giz ou qualquer coisa que você queira dizer, deixa aqui nos comentários para a gente interagir um pouquinho mais. Não esquece de curtir esse vídeo, né, ficar ligado no canal, porque... Eu tô meio que adaptando ainda os dias que os vídeos estão saindo, melhorados, atrás, mas eu tô sempre avisando no Instagram, eu aviso no Twitter também e a gente vai se comunicando por essas outras redes sociais também, certo? Não, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve e aperta no sininho para poder receber as notificações desses vídeos quando saírem. E aqui no box de descrição tem um link da Amazon que você compra tudo que você quiser por lá, principalmente os livros, né, que é sobre o que fala esse canal. Mas você não paga mais nada por isso e ainda vai me ajudar porque eu vou receber uma pequena comissão por isso para poder investir aqui no canal, tá bom? Obrigado por acompanhar. Essa aqui foi a dica de hoje e valeu!